Fala aí meus amigos do canal, tudo belezinha? Bem vindos aqui a mais um super vídeo de MMORPG Eu sou o Rodrigo, compensa jogar será ou não Final Fantasy XIV? Quais são os prós, os contras, quanto é a mensalidade do jogo, tapetinho ou não tá? Saiba tudo hoje que não te contam aqui no canal hein? Se inscreva no canal aí se você é fã de MMORPG, também ativa o sininho Então sem mais demora, vamos nessa! Verdade que é um jogo extraordinariamente incrível, Final Fantasy, mais que incrível. Porém, tem que te falar que alguns contras, viu? Que não impede um bom gameplay, um bom jogo, mas é um fato que existe. Não tem servidor local, certo? Nem no Brasil, nem na América do Sul. O que pode ocasionar um pouco de lag aí para um PC mais complicado, digamos assim. Não é traduzido para português BR tá mas seria uma boa ideia não é e é um pouco lento no começo pessoal são 815 desafios a se cumprir para liberar ali o um modo história completo e conteúdos endgame mas é um ponto positivo se você curte a história do Final Fantasy e se curte o um conteúdo bom PVE certo ainda assim eu curto bastante embora demora um pouco mais né Aquela expectativa de liberar conteúdo Tem que cumprir desafios aí, tá bom? Pontos positivos agora, pessoal Agora vão adorar, tá bom? Porque tá um jogo fantástico Trilha sonora de primeira qualidade, entendeu? Ambientação sonora Se você tá chegando na cidade lá Tem mais é, chars falando, se comunicando, né? Enfim O som, a comunicação deles Aumenta de nível Então, ambientação sonora, perfeita Atualizações a cada 5 meses, tá? Num tipo de combo patch A Square é perfeita Atualiza constantemente, tá bom? E os players, eles participam ali Digamos, na criação, no design do game, viu? Via fórum, via ali Comunicação com os ADMs, né? Os players pode ali criar Através de concursos Feitos pela Square Criam ali armaduras que virão Criam montarias ali que poderão vir de acordo, claro, com a votação da equipe né, de GMs e da comunidade Mas enfim, o player participa aí ativamente de novos conteúdos, tá bom? Um ponto muito positivo aí que a Square tá sempre ouvindo ali os, os players, certo? Um grande ponto positivo Mais ponto positivo aí, hein? PVP Full Players, tá? Embora esteja um pouco parado aí, né? Meio sem novidade, mas ainda assim PVP full players, porém, um ponto a se melhorar, na minha opinião. As rates variadas, de vários níveis, entendeu? As dungeons são perfeitas, para quem curte PVE, né? Vai adorar. No patch 6.1 foi feito ali um rework, literalmente um rework completo em todas as classes, pessoal. Foi tudo balanceado, feito um rework completo, que, digamos, deu um novo ar para o game, entendeu? Que muitos jogos online não fazem isso aí. Deixam o game cair, entendeu? Ou demoram então 13 anos para balancear um jogo, né? E aí realmente fura com os players e larga o barco, né? Então a Square salvou o game nisso aí. No update do patch 6.1. Mais pros. lore da quest principal é um destaque imenso, pessoal. Eu adoro isso aí. O craft é bem elaborado e divertido. Não um passa de dor de cabeça lá craftando, né? É uma coisa suave e divertida. Também sistema de housing ali excelente, entendeu? Tu pode ambientar uh, a sua casa ali, né? Trocar coisas de lugar para ser uma diversão a mais realmente. Todas as jobs no mesmo char pessoal. Isso é excelente, viu? Destaque aí pro craft, né? Que eu já quebrei a cabeça muito com craft já para montar item para Tornar perfeito o item e acho que isso é uma coisa saudável, né? E o cara ali joga jogos online que tem 500 coisas para montar um item perfeito, aí o cara quebra a cabeça e larga de mão o jogo, né? Então, realmente, o craft do Final Fantasy XIV ele é bem suave e divertido. Detalhes, porém, é, pode ser prós ou contras de acordo com o seu gosto, tá bom? o game é pago mensalmente tá é um valor ali acessível se eu não me engano é 30 reais ou 40 por aí tá pode jogar free trial até o level 60 de boa tranquilamente depois disso tem que é, pagar né porém tem uma lojinha ali de cash in game galera ah Rodrigo tá dizendo que é p então o jogo não pessoal não é p porém tem o um recurso a mais né é, se você quiser comprar Ali, a loja de cash, né? Não, ah, é obrigado. Uma vez que o game é pago, né? Seria absurdo, então, se você fosse gastar Pay to -win num game já pago, né? Requisitos mínimos, pessoal. É um game aí pesadinho, tá? O destaque do espaço em HD. Você pesa ali, gasta 80 GB, tá? Mais do que, um, do que no MU2, no MU Legend, né? Que é 50 GB, se eu não me engano. Gasta bastante de HD, mas pode valer a pena cada byte baixado Se você for fã do game, se você ficar ligado nos detalhes pessoal Já falando isso aí, os detalhes do Final Fantasy XIV São ricos demais pessoal Quanto a ambientação sonora, ambientação gráfica Já vou dizer a seguir aí, tá bom? E aí requisitos, sistema 64 bytes, Windows 8 ou superior Memória RAM 4GB tá bom? O processador aí Intel Core de 2,4GHz tá bom? É o mínimo né pra rodar bem. Já roda bem assim o seu game aí. Quanto à ambientação gráfica e quanto a ser P2Win ou não? Agora vem aqui o pesado, vem o assunto aí né? Antes quero te convidar aí a deixar a sua opinião aí. O que, que você acha? Será que vale a pena jogar ou não? Como é que tá o game? Comenta à vontade aí embaixo, tá bom? Comenta aí bastante à vontade. Deixa o seu like também aí. Vamos lá então. Realismo visual. Efeitos de chuva, de frio, de calor no personagem, né? É, se tu vai para uma área lá gelada, o seu personagem começa a soltar aquele, aquele bafo da boca, né? De frio, né? Por exemplo, ali. Isso é muito realista, pessoal multiplataforma PC, PS4, PS5 para Mac com conectividade entre si, tá? Os players online, seu amigo lá, pode jogar com você no PS4 e você no PS5 ou vice-versa no PC. Ambos se comunicam normalmente. E conectividade, olha que maneiro. Tu pode jogar ali com o controle no PC, pessoal. Isso é muito maneiro, viu? Mensalidade, galera. Agora que aperta o bolso, né? Vamos ver aqui. Quantas Dilmas? Cara, Dilma? Me perdi já, hein? Mensalidade. Atualmente, pelo que eu fiquei sabendo, é 30 dias, 32,99, 90 dias, 90 pila. E aí, seis meses, dá 1,73, né? Em Dilmas, em reais aí, tá bom? Dilmas não, passou já, é Lulas, né? Enfim, é caro. Não, não achei caro, entendeu? Mas é mensalmente, né? Mas, pô, pra jogar uma obra-prima, vale a pena, né, pessoal? Compensa porque tá demais. Então, na minha humilde opinião, super compensa jogar sim. O game, tá? Ele tá muito top. Só em ser bem administrado e ter updates frequentes, updates bons, né? Não, há, ah, vamos juntar as joias do pântano. Ah, aí repete sempre. Não, então realmente, sim. Compensa jogar. Demais.